O evento começará às 8 horas, né? Então não vai deixar pra sair daqui de Belém 8 horas da manhã, né? Senão tu vai perder muita coisa. Então, programa-se para estar lá às 8. Sai cedinho, né? Pega a condução. O valor do ingresso está bem acessível. Acho que, se não me engano, tá 25 reais a. Opa! Caiu uma manga no carro. Coisa de Belém, tomara que não tenha amassado, mas isso... É inevitável aqui na cidade E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera. Tudo bom com vocês? Quanto tempo né meus amigos? Quase virando o um ano aí, assumido do canal é, Desculpa, eu tenho trabalhado bastante Algumas coisas mudaram do canal ultimamente E eu vim atualizar vocês aqui né? Tive uma phaser né, como vocês nos últimos vídeos, né? Eu tava ela tava com alguns problemas e resolvi passar para frente, né? Então a moto está vendida, está com outro dono e que estivesse disposto a resolver esses problemas, né? E ainda bem que eu consegui vender pelo mesmo pelo mesmo valor que nós compramos, né? Então eu não perdi nada na no negócio aí, né? E aí, segurando a grana para ver lá pra frente um modelo mais novo, com mais segurança, pra fazer viagens mais longas, né? Então, tô, tô pesquisando de preferência uma moto alta, né? Pela minha estatura, pra minha, minha coluna também sente bastante. Então, o modelo Naked não, não me adaptei muito bem. Eu acho para pra mim é melhor o modelo já trio, né? Então no momento estou sem moto é, para fazer vídeos pro canal, por isso que estou gravando aqui de carro. Agora estou indo fazer. uma reunião de trabalho, né? Também além do motorista de aplicativo também tem minha profissão, trabalho na parte de agrárias. E por aí vamos, né? Então vamos ver se a gente vai. Talvez a gente pegar Pegaremos chuva e esperando um carro não molha, mas. É menos prazeroso de dirigir, né? Eu também. Minha preferência sempre foi Motos e é continuar sendo. Uh, sempre, né? E... e. Então, vamos esperar. Estou esperando aí se os tempos melhoram um pouco mais. Os preços das motos estão muito salgados. Não tem moto a pronta entrega. Então, antes de fazer um investimento tão alto assim, eu já tô é, vou dar uma segurada para ver se pra ver se não vai ter um novo lockdown pra ferrar financeiramente ah, todo mundo então eu tô sendo bem cauteloso antes de, de fazer um investimento tão alto né? então estaremos por uns meses aí sem, sem moto no canal mas logo logo sem menos esperar, eu vou estar lançando um vídeo aí de, com uma moto nova, beleza? Então, eu estou passando para avisar também que domingo agora, hoje, esse vídeo, vídeo está sendo gravado dia 2, vou tentar gravar hoje mesmo, se não no mais tardar, gravar não, postar no mais tardar amanhã, no dia 3 de, de dezembro, para avisar que domingo agora, dia 6, vai ter um evento no Cartódromo de Castanhal, Onde eu e minha namorada estaremos lá E vários outros motoristas aqui do Pará Vai ser um evento muito legal Vai ser a taça R3 Acho que até 321 cilindradas Se eu não me engano Então vai ser o um Mini MotoGP Mais ou menos assim Então eu convido vocês Que tiver disponibilidade Participarem Não vai ter só isso Vai ter exposição de motos vai ter lá a oportunidade de, cons... de você ver financiamentos e consórcios, vão... irão estar representantes da KTM, da Honda, da Yamaha, então... Opa! Então, eu... eu também vou estar lá, outros amigos também vão estar, que também filmam para os canais, motoclubes, então vai ser um evento bem bacana, né? E quem sabe a gente não se conta por lá, né? Então é o meu convite que eu faço vocês. Não estou ganhando nada por isso. Mas apenas para divulgar aí o, o evento de um motociclismo aqui na nossa região que, que é tão raro, né? Da gente, da gente ter um, uma programação dessa, né? Uma oportunidade dessa. Então, galera. Frisando, Castanhal. Agora, domingo. Dia 6 de dezembro.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 É inevitável aqui na cidade. Ainda bem que eu não tá de moto, não se pegar no ombro, né? Ou então no peitão. Mas fica aí a mangada registrada. Então, beleza? Então beleza. Ais domingo. 6 de, de dezembro, domingo, então, beleza? Domingo, 6 de dezembro, às 8 horas da manhã, lá no Cartão de Castanhal, né? você não souber onde fica, bicho, hoje em dia não tem desculpa. Coloca no Google Maps, coloca no Waze para que o Waze pegue o radar e assim. Coloca no Waze, tu vais achar que é que é bem tranquilo. Não tem erro, cara, é na própria é na, na própria BR-316. Então, Segue direto Só que o cartão do meu fica no sentido Voltando para Belém né? No sentido castanhal No sentido castanhal Belém Mas vamos lá galera vão lá que Vai valer muito a pena e enquanto isso estamos aqui na